Olá pessoal, tudo tranquilo? Ó, fazendo o download do VS Code e abrindo ele, vamos clicar nesse ícone terá um botão aqui escrito Open Folder. Clica nele e escolhe uma pasta, um diretório de sua preferência. Eu escolhi aqui um chamado Projeto. Ou pode ser por aqui também, abrir pasta. É na mesma. Eu escolhi aqui porque Projeto. Ok, vou deixar isso aqui, vou criar um arquivo, clicando aqui, chamado index.html. Esse nome é utilizado porque o navegador consegue encontrar o arquivo, mesmo que nós coloquemos só o caminho da pasta na URL. Vamos mostrar isso. Então, aqui dentro do arquivo... HTML vai aparecer aqui a opção, três opções, vamos escolher a do meio, HTML5. Beleza. Vamos dar um título para a nossa página. Meu projeto. Vou vir aqui em cima, vou colocar em português. Ok. Agora nós temos o HTML. Ctrl S salva. Ok. Temos o HTML, vamos colocar aqui, abriu uma aba, vamos, pode ser arrastado o arquivo para o navegador, não, para a barra de URL aqui, coloque ele aqui, dá um enter, ou arrasta ali para as abas, aqui em cima, e também abre. Ok, não tem nada aqui, né? Tá uma página em branco. Sim, porque nós só colocamos um título aqui. Meu projeto. E isso tá aparecendo aqui, ó. Meu projeto. Beleza? Então tá. Dá pra clicar aqui e diminuir essa barra lateral. Vamos criar aqui um cabeçalho. header. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Ainda nada, mas o header está aqui. Né? Ele é uma um elemento semântico de marcação, mas ele não tem uma representação visual. E agora sim, vamos criar um H1, que vai ser o texto do cabeçalho, o texto principal do site, é o mais forte, meu projeto, agora sim, atualizei aqui, meu projeto, legal. Embaixo do Reader, vamos criar um main, uma tag main, onde fica o conteúdo principal. Salvar, atualiza aqui, não tem nada. Assim como o Reader, um elemento semântico que está marcando o conteúdo principal da nossa página. Vamos fazer um menu na esquerda, e na direita, aqui maior espaço, hum, uma área onde terão artigos. Então, aqui nós vamos fazer um aside. E aqui do lado, article. Ou ainda, section. Vou colocar aqui uma seção. Beleza. Então tá. Vamos salvar e ver se alguma coisa. Aqui. Aqui. Ah, ainda não também. Então nós separamos aqui. Que vai ser a barra lateral. Então essa é uma seção onde estará o nosso conteúdo. Beleza. E aqui embaixo do main vamos colocar um footer, um rodapé. E no rodapé nós vamos colocar um parágrafo. Parágrafo. Meu projeto de 2021. Meu projeto de 2021. Beleza. Aqui no aside, vamos colocar uma marcação de navegação. Nave. aqui vão ter alguns links Vou colocar Artigo 1.html Artigo 1 De uma vez Artigo 2.html Artigo 2 Vou ver aqui Apareceu aqui Artigo 1, artigo 2 Legal Vou aumentar um pouco a fonte. Se vocês quiserem, é Ctrl mais. Beleza. Aqui dentro, agora, vamos colocar um artigo. O mais de um. Artigo. E aqui, vamos colocar um reader H2. O cabeçalho do arquivo. O título do arquivo. Do artigo. Artigo 1. Parágrafo. Vou colocar um texto aqui. Agora em Y, vocês podem pegar aqui também. Eu vou pegar de lá também. y.com Esse endereço aqui, ó. y.com Essa aqui é a rolagem. Um parágrafo. Bora ver copia parados e aqui dentro do parágrafo, coloca ele aqui, aqui beleza, artigo 1, Y. Vamos pegar agora e fazer um artigo 2, vamos copiar esse aqui, aqui. cola aqui embaixo, Artigo 2 e aqui nós teremos dois parágrafos, beleza. Vou enter aqui, dá um enter aqui. Vamos lá copiar, copiar. Coloca dois parágrafos aqui, manda ver, copia parades, cola aqui. Vou pegar esse aqui e colocar no de baixo. Beleza, está separado. Vamos ver lá como ficou. Beleza. Dois parágrafos. Então tá. Agora vamos começar a dar um pouco de organização. Já está organizado, né? A leitura já está facilitada no sentido de ter o. Cabeçalho mais importante já está de um tamanho, já está negrito. Os links já estão azuis, chamando atenção. Né? Artigo 1, artigo 2, os títulos chamando atenção. Parágrafo aqui. Mas vamos colocar um pouco mais de cor, vamos colocar uma fonte. Então, tá. Vamos abrir aqui novamente. Cria o um arquivo. Style style.css Aqui vamos colocar. Bom, html, body margin zero, Vamos tirar essa margenzinha aqui. Tá na na beiradinha. Salvei. Não vai funcionar ainda, porque nós não estamos chamando esse CSS lá. Vamos vir aqui. Na linha de cima, vai lá pro final, enter link, vai aparecer algumas opções. Seleciona link CSS. Ele já vai aparecer com o nome style.css, que é o nome que nós demos aqui. Então é só salvar. Vamos ver se essa bordinha aqui vai sair. Atualiza. Saiu. Então pegou nosso CSS. Né? Então tá. Vamos colocar uma cor nesse header. Então no CSS Header e vamos escolher uma cor. Um background color green. Vamos ver como vai ficar. Vamos mudar essa cor, vou deixar meu mouse aqui em cima e vai aparecer essa opção aqui. Eu posso mexer por aqui daí. Vou escolher alguma cor mais pra cá. Vamos ver. Um escuro aí. Beleza, meus links, vamos dar um espaçamento para eles e vamos dar um espaçamento aqui dentro do header também, vou colocar um padding aqui de 10 pixels, por que que ele Pegou tudo isso de espaço, porque o H1, por padrão, já tem um espaçamento aqui embaixo, igual o H2 tem aqui, ó, essa distância. É, o, é um padding padrão que ele tem já no HTML. Então, vamos retirar isso. Header H1 padding 0. Não tirou, então é o margem. Ok. Eu vou colocar o tamanho da fonte dele de 36 pixels. Ou colocar três rem. Muito grande. Dois rem. Um, é. Na verdade não estava aberto grande, eu estou dando zoom, né? Na verdade está pequeno. Vamos voltar o texto. Beleza. Ok. Fazer novamente. Vamos para o nave agora. Não. o main. O que nós queremos? Vamos colocar esse artigo esses links na esquerda né colocar ele aqui nessa lateral aqui e o artigo vai ficar da direita para isso nós vamos pegar aqui esse elemento main esse carinha aqui então main só para visualizar ele vamos colocar um background aqui Great. tá pegando tudo aqui então o elemento aside e o elemento section estão um abaixo do outro né vamos verificar mais isso então vou copiar isso aqui copia aqui vai ser o a cor deixa eu ver hot pink chamar aqui, aside, copia, section, índigo. Hot Pink, Azul é Coral. Tem um espaçamento aqui. Provavelmente é o margem desse H1. Vamos dar uma olhada. Então, desse H2, desculpa. Colocar 2, margem 0. Aí, era ele mesmo. Então tá, agora nós temos, estamos vendo que o aside e o section estão um abaixo do outro. Nós queremos um ao lado do outro. Então aqui nós vamos colocar display flex. Opa, já está um ao lado do outro agora. E nós queremos que o aside tenha 320 pixels. Que é muito pequeno ainda. Vou colocar quatrocentos pixels e o section vamos colocar flex um ah ó, não estava pequeno vamos voltar aqui para trezentos o que a gente disse aqui é pegue o restante do espaço. Por que estava que pegando menos aqui? Porque o texto aqui estava empurrando ele para cá. Vamos colocar até menos, 260. 250. Beleza. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar um cinzinho mais suave. E aqui, onde está roxo, vamos deixar branco. Está muito suave esse cinzinho. Ok. E aí, vamos dar um espaçamento, né? aqui, Padding, SPX também, beleza, e no section também, beleza, os links eu quero um abaixo do outro também, para ficar uma lista aqui, opa, uma lista eu falei? Então, acho que é melhor não usar a sequência de A. Vamos usar uma lista mesmo. Uma lista não ordenada. Um item da lista. Vamos colocar esse carinha aqui. Pode ser copiando e colando. Vou voltar aqui, selecionar essa linha. Vou vir aqui e vou colar a linha. selecionar a linha Ctrl X criou mais um li li Enter Ctrl V ok Vou colocar isso pra cá então agora nós temos uma lista aqui vamos ver o que acontece ah uma lista vamos tirar essas bolinhas daqui para tirar essas bolinhas nós vamos fazer ul L List style None Tirou. beleza e vamos colocar eh é... Que cada LI, o L, LI, vai ter um padding de 10 pixels também. E aqui no L, vamos voltar ali, vamos tirar o margem, margem zero. E aqui no LI, margem zero. Vamos ver o que é aqui. Acho que é o padding do L na verdade. Padding é zero. Tem margem de padding. É isso mesmo. Então tá. Aqui agora. Vou colocar. Border. Bottom. 1 um pixel. Listrado. Uma cor CCC, que é um cinzinho, um pouco mais escuro. Beleza. Temos aqui uma corzinha. Temos aqui uma, uma, uma listrinha tracejada. Ok. Vamos mexer nesse link agora. A... Link, pseudo-classe, text-decoration, vamos tirar o underline, none, tirou o underline, que é o padrão. Vamos colocar o link com a cor preta. A cor preta Mas se eu clicar nele, ele vai redirecionar, deixa eu colocar aqui. Vamos criar esses arquivos. Artigo 1.html. Artigo 2.html. Então tá, agora eles existem. Vou clicar aqui. Copi aquela nova pasta e voltando. Está vendo que ele tá roxo? O roxo, porque o padrão é cor azul para links não visitados, links novos, roxo para links visitados, e links ativos eu acho que é azul também, então aqui nós vamos colocar isso, vou colocar um vírgula aqui, e essa mesma configuração vai ser para links visitados, links ativos e passar o mouse em cima aí agora tá vamos fazer diferente vamos fazer links já visitados porque é interessante a gente colocar visitados visited vai ficar Cinza. Para identificar que ele já visitou essa página, né? É interessante isso. E quando passar o mouse em cima, a cor dele vai ser a mesma, mas vai ter underline. Text decoration, underline. Beleza. E aqui vamos tirar o... Finaliza, ó, roxinho porque a gente já visitou, o cinzinho, porque a gente já visitou, pretinho para a página das novas, passou o mouse em cima, tem um underline aqui, legal. Vamos colocar uma fonte aqui em cima, body, fonte family. Algumas aqui, vamos escolher Arial. É comum. Aí, ó. Bem mais bonito, né? Vamos ver como é que tá ficando. Olha que legal tá ficando já. Aqui agora os dois vão ficar cinzinha, né? É isso aí, ó. Os dois cinzinha. Meu projeto, vamos lá para o footer então. Lembra do footer lá? Vamos voltar ali. Aqui, footer, nosso rodapé. Vamos utilizar ele. Footer. É um pad igual fizemos com os outros. Coloco uma cor nele. Vou colocar esse light green. Beleza. E vamos tirar. Footer P. Edge zero. Acho que é margem, na verdade. É margem. Margem zero. Pronto. Coisa estranha, né? Vamos colocar aquele verde lá em cima. Igual esse, na verdade. É aqui. Não estou muito bom para pôr hoje, hein? Mas isso não importa também. O que nós queremos aqui é entender. Vou colocar um azul, na verdade. Aqui, ó. Ótimo. Aí, ó. Pronto. Maravilha. E o link aqui vamos colocar no quando passar o mouse em cima. Color. Se eu subir, deixe ele mais escuro. Aí, Aí ó. beleza. E se a gente quisesse fazer, porque aqui nós temos um um Li, né? Um Li. A gente tá mexendo só no ar. Se a gente quisesse fazer um efeito no Li. Podemos também usar o over também. Por exemplo, cadê o RD aqui? Vamos pegar isso aqui, copiar aqui, tira esse border. Ou deixa o border vamos colocar o border de outra cor. Vamos colocar o background color. Eita. Cadê aquele é azul? Aqui azul escurão, mas vamos deixar mais clarinho e o border daqui. Vamos colocar aquele escurão. Opa, faltou o over né? Over. Agora, passou o mouse, troca de cor. background foi estranho. Vamos ver só a borda. Aí, que legal já. Mas, ó, aqui não é link, né? Só que, se a gente quiser que aqui também seja link. a gente faz o A, o L, L, I, A, display, block. E não vai mais ser um elemento inline. Agora, ó, até aqui já é link. A gente colocou um padding aqui de 10. Vamos tirar o padding de 10 aqui do ali E aí, todo o espaço vai ser o link. E aí vamos colocar aqui dentro do ar. Voltou o espaço e tudo é link. Ó. Todo esse espaço é o elemento A agora. Vamos colocar o background de branco. Legal. E vamos tirar a borda do LI. Cadê o padding do LI? Desculpa. Do UL. Então, aside. Está no aside. Vamos tirar o padding do aside. Aí, ó. Já ficou bacana. Vamos copiar todo esse HTML, vou vir aqui, artigo 1, cola ele aqui e vamos deixar só o artigo 1 ali. Vamos vir aqui, copiar tudo, artigo 2, cola tudo e deixa só o artigo 2 ali. Beleza? Vamos atualizar aqui. Vou clicar aqui, artigo 1. Artigo 1. Fica aqui, artigo 2. Artigo 2. Nós temos um, um site agora, um blog nosso. Beleza? E para finalizar, vamos pegar todo o espaço da tela. Vamos aqui no CSS. Ali no main, aqui, vou colocar flex1, pegue todo o espaço, mas ainda não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Ele precisa que o pai dele seja um flex. Quem é o pai dele? O pai do main não é o header, é o body. Né? O header é o irmão dele de cima, mas o pai dele tá aqui para trás, que é o body. Então o body, nós vamos colocar como display flex e isso vai quebrar o nosso layout, vai colocar os filhos, que é os filhos, o header, o main e o footer, um ao lado do outro. Aí, não é isso que nós queremos, né? O que nós queremos é eles abaixo um do outro. Então, flex direction, A direção vai ser de coluna. E agora, ele tá aqui, vamos ver. Ah, faltou uma coisinha aqui. A altura do HTML do body, 100%. Isso aqui era para ter colocado no comecinho já, eu esqueci. Agora sim, o main vai pegar a altura toda. Aí, ó. Artigo 1, artigo 2. Beleza? Foi tranquilo? dá para dá Deu para deu seguir? Qualquer coisa? Dá um, um voltar ali, faz de novo. Mesmo que conseguiu, faz de novo. É importante. A prática, a repetição é super importante para assimilar o conteúdo. Porque é um, é um conteúdo fácil? Não é. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, né? Não. Programar não é fácil, mas a gente consegue. Basta praticar. Não tem segredo. Aliás, esse é o segredo. Quer aprender? Pratique. Essa é a regra mágica. Esse é, o, é o, o segredo que se alguém fosse falar um segredo. Como eu aprendo programar da forma mais rápida que tem? Pratique. Esse é o segredo. Não existe melhor forma do que essa. Tá bom? Qualquer coisa, só me dá um toque. Valeu, pessoal!